pessoal. Hoje eu vou trazer mais um vídeo respondendo perguntas dos inscritos aí. E antes de começar eu peço que já deixem o like, porque se deixam para o final, acabam esquecendo. Então já deixa aí para não ter perigo. Eu não sou muito fã de ficar pedindo like não, eu acho que ele deve ser conquistado, mas o YouTube ultimamente tá uma porcaria. Se vocês não deixam o like, ele não entrega os vídeos, Sabe? Por isso que eu não vejo outra saída a não ser pedir. E para vocês também não custa nada, um cliquezinho assim, leva meio segundo, não cai a mão. É de graça, é o que é melhor de tudo, né? E verifiquem a inscrição de vocês, o sininho. Porque o YouTube também está removendo vários inscritos, inclusive tem vários canais aí relatando isso, não só eu. Então verifiquem aí, vamos lá. Eu selecionei algumas perguntinhas aqui e eu vou estar tá respondendo elas. Antes eu só queria lembrar vocês que eu tô lá no Apóia-se quem puder, dá uma ajudinha, uma contribuição. Lá eu posto alguns textos exclusivos também. E vocês podem contribuir com qualquer valor lá, até um real ajuda. É só clicar aí no link da descrição ou no card. Tem o Paypal também, quem puder, ajuda aí. E bora para as perguntas então. Como saber se alguém tem mediunidade ou esquizofrenia? Ah, é só colocar um médium lá do lado da pessoa ou um não, pelo menos uns dois, três, né? Se nenhum médium ali ver nada, o cara é esquizofrênico. Agora, se pelo menos um deles ver algo, ou todos, né? Aí dá mais certeza ainda. Quer dizer que o cara também é um médium e ele não sabe, né? Por isso vê os espíritos. E provavelmente vive num ambiente cheio de cético, ateu, que não acredita em merda nenhuma e prefere falar que o cara é louco. Agora, se o cara vive num ambiente desse, também é muito pouco provável que ele venha a ter contato com médiums. Né? A primeira coisa que vão fazer é levar o cara no médico, que vai entupir até a tarraqueta dele de remédio, deixar ele babando lá, e com isso ele pode até perder a mediunidade. Perder entre aspas, né? não é uma coisa que se perde, assim, mas bloquear. E aí vão falar que ele estava doente e foi curado, simples assim. Mas eu digo no caso de uma pessoa de mente mais aberta, sabe? Que já venha de uma família espírita, ou tem amigos, ou já estudou espiritualidade na internet. Aí tá com os médiums lá, os caras vão saber. Porque existem os dois casos, né? Não adianta empurrar tudo para o físico ou tudo para o espiritual. E esquecer que existe um equilíbrio. É que nós somos espíritos em essência, mas estamos vestindo esse corpo físico, essa roupa de carne que tem seu mecanismo, seu funcionamento e uma falha nele pode levar a distúrbios e doenças, como os ETs viajam, tipo como os discos voadores funcionam e por que a gente não entende. Ah, cara, a gente não entende porque é uma tecnologia muito mais avançada. Eu costumo usar um exemplo particular. Até falei com um amigo meu uma vez, ele inclusive aderiu. Que imagine alguém pegando um smartphone hoje? E voltando no tempo, não precisa nem ser muito lá atrás não. Na época de Jesus, na época na Idade Média, pode ser uns 500 anos atrás já tá bom. Né? Na época das grandes navegações. Imaginei a gente voltando no tempo, dando um smartphone pros caras lá. Eles não iam entender nada. Iam achar que nós éramos deuses, ou sei lá. Né? Um aparelho sozinho, que dentro dele tem bússola, GPS... Toca música, roda vídeo, faz ligação, vídeo chamada, tira foto, manda mensagem para alguém do outro lado do globo em um milésimo de segundo. A tecnologia mais avançada dos caras era um barco de madeira que demorava meses e meses para atravessar o oceano. Coisa que hoje a gente faz em algumas horinhas de avião. Então, cara, nós aqui hoje somos esse pessoal do século 16. E os discos voadores são os smartphones. A gente não entende nada daquilo ali. A gente tá longe de entender de fato. E através de canalizações e relatos aí de contatados, a gente já tem um entendimentozinho, mas pouca coisa. Por exemplo, a gente sabe que eles não se movem através de combustão. Igual os nossos veículos aqui. Eu já ouvi dizendo também que os discos voadores são movidos pela consciência dos extraterrestres. Não tem nenhum volante lá, nenhum guidon. Nenhum leme. É a mente deles que move a nave e que faz ela ir para onde quiser no universo. Ela se torna um parte do corpo deles. Eu sei também que as naves elas não percorrem uma distância. Eles não navegam. Eles pulam de um ponto para o outro. Tá aqui, ó. Aparece aqui. Pronto. Eles já superaram essa coisa chamada distância a ser percorrida. Eles aparecem onde querem e acabou. Agora, isso são informações pequenas, né vislumbres do que acontece, mas a gente tá longe de compreender de fato o funcionamento disso, o mecanismo por trás. Porque só agora a gente tá começando a entender as densidades superiores, os planos espirituais, que é de onde eles vêm. Não adianta pensar que é do plano físico, porque não é, não. Existem ETs no plano físico de outros planetas? Existem. Mas assim como a gente tá aqui, não consegue superar a velocidade da luz para sair daqui para outro planeta, eles que estão lá também não conseguem. Então os que navegam pelo espaço são no plano espiritual. E a ciência nossa também está engatinhando nesse sentido, sabe? Até hoje se recusa a estudar sobre o espírito. Então tudo que a gente sabe de ciência esquece. A tecnologia dos caras é algo inimaginável pra gente. Se na lei da atração a pessoa precisa focar no que ela quer, por que às vezes a psicologia reversa funciona? Excelente pergunta! Isso acontece por causa do subconsciente. Quando a gente se utiliza de psicologia reversa, né? Que é pensar ou afirmar o oposto do que se quer. Por exemplo, ah, eu tô fazendo esse vídeo aqui e não quero que ninguém veja ele, não. Só tô fazendo por fazer, não vai ter muita view, não. Conscientemente eu tô falando isso, mas lá dentro, lá no meu subconsciente, o que eu quero mesmo é o oposto disso. Então é uma maneira de afirmar o que você quer, mas de forma diferente. E por isso às vezes funciona, mas não sempre. Psicologia é reversa eu acho que é uma faca de dois gumes. Ela pode funcionar, mas essa afirmação do oposto, do que você deseja tantas vezes, pode ir para o subconsciente também. E substituir o pensamento de que você deseja é o oposto. E aí se torna o principal. E aí com o tempo é exatamente o que você está afirmando que você vai atrair. Mesmo que a princípio fosse o contrário que você quisesse. Por isso, cuidado. Porque o mais importante é o que está no subconsciente. É ele quem atrai tudo. E lembrando que subconsciente é aquilo que está abaixo do consciente. Aquilo que, segundo Freud, através de um esforcinho a gente consegue acessar. É diferente do inconsciente. Que é aquilo que está lá dentro, mesmo, lá nas profundezas. E que controla a maior parte das nossas vidas. Nossos medos, traumas, decepções, paixões, dores físicas e emocionais, comportamentos. Aí só através de terapia a gente acessa. Mas essa questão aqui da psicologia reversa cabe no, no subconsciente. Vocês querem um exemplo pessoal, meu? Um tempinho atrás eu estava assistindo aquela série Dark, da Netflix, que aliás, que série, Recomendo muito Fazia tempo que uma série não me prendia tanto a atenção quanto essa prendeu E eu tô cada vez menos assistindo séries Eu quero chegar num ponto que eu vou me enfiar numa caverna Raspar a cabeça, colocar uma túnica Já passou minha fase de cinéfilo aí Mas por enquanto eu ainda tô vivendo na sociedade E estando aqui, ainda assisto uma coisa ou outra de vez em quando E essa série Dark conseguiu me prender a atenção Mas sem entrar em detalhes aqui, sem spoiler pra quem ainda não viu é, a série gira em torno do número 33 3, 33 toda tudo que acontece está relacionado com esse número é tudo três existem três épocas três anos, três mundos, ciclos de 33 anos, sabe tudo dentro do número 3. e depois que eu assisti essa série eu fiquei vendo o número 33 em todo lugar né? nos números aqui do YouTube, no Instagram, todo lugar. Se fosse em outra época, eu ia achar que tinha a ver com sinais pra mim, sei lá... Que eu era um iluminado, um escolhido e o universo tava mandando sinais. Quando eu era adolescente, eu tinha essas noias na cabeça e acredito que os de hoje tenham também. Hoje, com tudo que eu sei sobre psicologia e espiritualidade, eu sei que... De tanto eu ver esse número na série, que é uma série que eu curti pra cacete, ele ficou no meu subconsciente, de modo que eu o atraí pra minha vida e o vi em todos os lugares, mesmo sem saber, tanto é que isso durou alguns dias só. Se fosse um sinal do universo, eu ia estar vendo até hoje, então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, inclusive com a música que escuta, com os filmes, as séries que assiste, com tudo, e também com o que a gente pensa, mesmo que seja só a psicologia reversa, você só tá afirmando porque você quer o oposto, esse pensamento a longo prazo vira seu pensamento real, né? uma mentira repetida muitas vezes, torna-se verdade. O que acha de Colts? Ah, eu não tenho nada contra Colts não, viu? Infelizmente, eu receio também não poder dizer que tenho algo a favor. Mas, a galera não vai muito com a cara de Colts pelo seguinte. A gente vive numa sociedade hoje que todo mundo tem depressão, todo mundo tá na merda, com pensamento de derrota, romantizando, comportamentos destrutivos. Normalizando situações, como uma alimentação Galera competindo para ver quem se endivida mais, quem dorme menos Basicamente estão vivendo uma vida de merda, achando bonitinho Querendo passar pros outros e não se mexe para mudar a situação A galera chega no fundo do poço e continua cavando mais para baixo ainda Aí aparece alguém lá, falando contra tudo isso Pra pararem de procrastinar, vencer seus medos, levantar, correr atrás dos seus sonhos e ele que é o alvo de piadas, quer dizer, alguma coisa de errada não tá certo aí, né? Normalizaram ter uma vida de merda e é exatamente o cara que quer fazer as pessoas ajudarem a sair dessa vida, melhorar, que é o inimigo, é visto assim. Então, na verdade, isso é uma resistência do ego. É claro que muitos desses coaches, talvez a maioria, só falam e não agem conforme o que pregam. É, os caras que te ensinam a ficar milionário, mas moram num barraquinho e pagam aluguel. Mas no geral, as coisas de positividade que os coaches falam é que deveriam ser normalizadas na sociedade Não o contrário, porra É que hoje em dia tem um coach em cada esquina também a maioria deles é charlatão Mas como eu já falei em outro vídeo meu também Tem charlatão em todos os lugares em Todas as áreas, não é algo exclusivo do coaching é, Inclusive quando surgiu esse negócio do coach Ou pelo menos quando começou a ficar popular, né? Os que existiam realmente ajudavam as pessoas. É claro que é um preço absurdo, mas ajudavam. Eu sei porque eu tinha uma amiga na época, acho que em 2013, 2014, ela era meio riquinha, assim, sabe assim, né? então tinha condição de pagar um treinamento lá, e ela era tímida, retraída, tinha até uns pensamentozinhos destrutivos, tretava comigo por um causa de nada. E depois que fez o treinamento lá, o coaching, mudou completamente. Então, quer dizer, o negócio funcionava mesmo. Aí com o tempo, como eu falei, todo mundo começou a querer virar coach, né, acho que viram que era uma maneira fácil de ganhar dinheiro E aí já virou bagunça, um monte de charlatão no meio é Por isso que eu fico no meio termo aí, não dá pra defender coach não, pelo menos hoje em dia Mas dá pra defender a ideia do que os coaches eram no início, do objetivo inicial deles né? E a aura de positividade também se for pra escolher entre um coach e uma pessoa negativa que romantiza comportamentos destrutivos, aí eu acabo não vendo escolha a não ser escolher o coach. Agora, se for pra escolher o coach assim de graça também, aí manda merda. Vai capinar um lote que... <risos> Como lidar com vícios? Ah, cara. Primeiro de tudo, uma coisa que todo mundo precisa entender é que nada vicia. Nada. Cigarro, bebida, álcool, nada vicia. Nada. Nada em si é viciante. Nada vicia em si. Essa é a primeira coisa que é preciso entender. O que leva uma pessoa ao vício sempre é uma série de fatores biológicos e psicológicos que às vezes até começa no próprio útero. Na gestação. Então primeiro a sociedade precisa romper com essa ideia de que são as coisas em si que viciam. Porque não são. É a maior besteira que já inventaram. Tem até uma frase, não lembro onde eu vi uma vez. Depois eu pesquiso e coloco na edição. Não sei se é que me depreguiça preguiça. Aí. Não eu lembro de alguém falando que tudo que tem a letra C vicia: café, Coca-Cola, é... cocaína, cannabis e cerveja, se eu não me engano é o último. Pode ser outra coisa. Aí a fonte disso aí, qual que é? A... A vozes da minha cabeça, né? Entende? Tem uma frase que é de zoeira também. Não é séria, né? Mas que serve. Que fala: Não é a droga que vicia, é quem usa que vicia. E, apesar de ser uma frase brincadeira assim, é verdade. É exatamente isso. Pô, pra dar um exemplo, na guerra do Vietnã, os soldados lá usavam heroína. Tá? Pra aguentar tudo lá, passar fome, frio, as dores, né? Aí quando a guerra acabou eles voltaram pra casa, eles pararam de usar. Se fosse a droga em si que vicia, eles continuariam usando Agora nem todos pararam, alguns desses soldados continuaram usando Por quê? Porque os que pararam de usar geralmente tinham família, tinham algo ali pra se refugiar, né? Já os que continuaram usando já estavam na merda até antes de ir pra guerra E aí chegando lá na guerra acharam um negocinho que dava um bem estar, né? Uma sensação boa e quando voltaram, continuaram buscando refúgio nisso. Então basicamente existem vários fatores que levam alguém ao vício e várias formas de se lidar com isso. Existem profissionais mais indicados para falar sobre o tema também, é um assunto complexo. Mas em, em síntese é isso. Nada vicia, o que vicia é a pessoa. Geralmente esse vício é consequência de problemas emocionais aí, particulares. E espiritualmente falando, que acredito que a pessoa tem mandado essa pergunta pra mim, ao invés de um psicólogo, um psiquiatra, porque acho que queria saber nesse sentido, né? Então, nesse caso, dependendo do vício também, um café, um cigarrinho, numa quantidade moderada, né? Não 10 maços por dia, que aí já, já é problema, a pessoa tem que tratar isso aí. Mais um... A cervejinha, açúcar, remédio, sabe? Esses viciozinhos pequenos, que não são destrutivos, não vai fazer a pessoa falir, gastar todo o dinheiro que ela tem pra nutrir essa necessidade, né? Não cria guerra em casa, aí eu digo que não tem problema nenhum. Nessa sociedade estressante que a gente vive, todo mundo precisa de algo. Ainda mais quem mora em cidade grande. Eu mesmo sou viciado em café. É! Não consigo ficar sem, não. Agora, a gente tem que estar ciente dos efeitos colaterais, né? Isso aí tudo é uma porcariada que vai se acumulando no nosso organismo ao longo prazo dá problema, mas não é algo pra gente se preocupar, chorar, eu estou falando isso porque eu conheço gente que chora, que quer parar de fumar, quer lidar com um vício, e fica se lamentando porque não consegue. É aquele negócio, aceita que dói menos, não fica tentando lutar contra que é pior. E se fizer um esforcinho, se assim, tiver bastante força de vontade, consegue parar. Até porque se for ver esses viciozinhos pequenos aí que eu citei, são mais hábitos do que necessariamente vício, dependência. Então se esforçando a pessoa consegue parar sim. Agora, aqueles vícios mais destrutivos, né? Uma pessoa alcoólatra, uma pessoa que fuma mais que uma jaminé, que se droga... Aí, além da ajuda médica, é claro... Porque geralmente essas pessoas têm algum trauma para lidar, tem depressão, tem sofre de ansiedade, vários motivos aí, cada caso é um caso, mas além da ajuda médica a gente pode procurar uma ajuda espiritual também, alguma atividade para fazer, meditação, yoga, tai chi, se vocês soubessem como o tai chi ajuda as pessoas, inclusive a controlar os vícios, ajudar os outros, sabe, fazer parte de ONGs, caridade... De ajuda ao próximo, tudo isso nutre o espírito daquilo que falta, de modo que a pessoa não vai buscar refúgio nos vícios. Né? Tem, dá para a pessoa tomar ayahuasca, que por si só já limpa o organismo, fisicamente falando mesmo. E ainda, ainda a pessoa faz parte de rituais, tem toda uma comunidade lá que pode acolher essa pessoa. Levar ela a fazer atividades, coisas através das quais ela não vai querer mais se viciar. É, e em relação a encosto o espírito obsessor, eu nem ia falar, mas acho que depois o pessoal vai vir comentar aqui. Então, eu nem dou tanta importância pra isso, viu? Igual alguns espíritas dão, uma atenção exagerada aí. Porque se você for parar pra ver, os, os obsessores são a consequência dos vícios, não a causa deles. É, é igual o, da, o mosquito da Teng, se você não deixar a água. Parada lá, sujeira, ele não vai vir. Então, se você cuidar da sua vibração, do seu corpo, não se viciar, eles não vão se alojar em você. Né? Então, algumas pessoas com vícios sérios aí até tem os obsessores aí, mas você buscando combater as causas do problema, cortando mal pela raiz, os obsessores vão embora e acabou. O homem foi realmente a lua? Foi, foi, foi, foi. com toda a certeza foi. Agora, eu não sei dizer se o homem foi de fato na lua em 1969, né? Que tem aquela coisa toda bonitinha, passou na TV, né? um pequeno passo pro homem, um grande salto pra humanidade, né? Aquilo lá... tem gente que diz que aquilo lá foi gravado em estúdio. E pode até ser que foi, não vou afirmar, quem me conhece sabe que eu não gosto de ficar afirmando as coisas. Mas eu não acredito muito nisso não, porque eles estavam em plena Guerra Fria, entende? Não era brincadeira o que eles estavam fazendo ali Se fosse mentira e a União Soviética descobrisse Porque os caras tinham espiões também em toda a esquina, né? A União Soviética ia vazar aquilo lá para o mundo inteiro Ia ridicularizar os Estados Unidos Falar, olha ah, gente, eles enganaram vocês Eles filmaram no estúdio o negócio Ainda mais que os russos sempre foram maus perdedores, né? Então tem isso Eu já ouvi uma versão também Dizendo que eles foram pra lua Encontraram coisas lá, bases, né? Os negócios que... O público em geral não podia saber. E aí criaram aquelas imagens falsas que foram transmitidas para o público. Né? Mas que eles foram, eles foram. E essa versão eu acho bastante coerente. Ela faz muito sentido para mim. Não tô tentando impor isso aqui, enfiar na goela abaixo de todo mundo aí não. Cada um acredita no que quiser, mas. Agora, mesmo se si aquilo que foi exibido para o público em 69 foi mentira. E eles foram a Lua é fato. Se não em 69, em algum momento dos últimos 50, 51 anos. Tecnologia para isso a gente tem. Tem gente que fala, ah, em 69 a tecnologia não era suficiente, tá? Mas hoje é. Então em algum momento aí, de 69 a 2020, eles podem ter ido. Então respondendo a pergunta, sim. O homem foi realmente à Lua. Se em 69 ou depois, eu não sei, se liberaram as imagens do que acharam lá pro público ou não, também não sei mas que foi, foi oh, enfim pessoal, esse foi mais um vídeo, espero que tenham gostado, e lembrando deixem o like aí, hein? isso é muito importante e até o próximo vídeo Uf, gratidão